E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e agora continuando a nossa bate-papo, né? Não posso falar que é uma aula, eu gosto de falar que é um bate-papo sobre Instagram. Então, se você quer mais dicas para o seu varejo, para o seu negócio, para utilizar na sua venda online, para trazer o seu cliente. Então fica aqui comigo e antes não esquece de dar o seu like aqui embaixo se você gostar e de se inscrever porque o YouTube notifica pessoas que têm essas ações de comentar, de, de se inscrever, tá? E todo vídeo meu eu quero que você comente sobre coisas que, que tenha a ver com o vídeo. Então se você já faz alguma ação dessa se deu resultado pra ti, se não deu resultado pra você, se você teve dificuldade em fazer ou não, comenta aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo que é bem interessante. Pode deixar teu Instagram aqui para gente dar uma olhada depois, ver como é que tá, bater um papo sobre isso. Então aqui embaixo você pode comentar aí embaixo do vídeo e deixar essas informações. Mas vamos ao negócio interessante. As vendas, tá? Vendas que você pode fazer via Instagram. Aliás, minhas postagens vão ser só de vendas. Não, intercale isso, tá? Eu tenho visto muita pessoa é, recebendo depoimento dos clientes, então ele estimula isso e fala, ó, oh, faz um vídeo no Instagram e marca a minha empresa. E aí depois ele reposta isso. Isso é bem legal. Quando você transforma a sua conta numa conta, é, numa conta comercial ali, você tem direito a colocar destaques. Quando você entra no perfil do Instagram, você vai ver aquelas bolinhas em cima do perfil. Então, ali são destaques. Digamos que você tem um destaque que são depoimentos dos clientes. Se não me engano, você pode colocar até 100 destaques dentro de um único destaque. Então, imagina você ter uma sequência de fotos de clientes satisfeitos, você tem uma sequência de depoimentos dos clientes ali dentro dos de stories deles, né lembrando que ele vai fazer vídeos curtos, mas já serve, já é legal, você vai dando autoridade, qualidade, pessoas falando da qualidade do seu produto, pessoas falando da qualidade do seu atendimento, então você pode utilizar isso de forma muito forte. Você pode pegar vários depoimentos compilados e no final do ano fazer postagem de, de Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Você pode pegar várias postagens fazer e, se, se for pertinente ao seu público, fazer postagens com seus clientes mesmo de Feliz Dia dos Pais, Feliz Dia das Mães, Dia da Criança. Então você consegue criar esse engajamento aí. Você tem que identificar o que, que engaja o seu público, o que, que faz o seu público comentar, o que, que faz o seu público curtir, o que, que faz o seu público visualizar. Tá? Então isso é importante também, tá você ter essa noção do que está trazendo maior engajamento para você direcionar o que você vai efetivamente trazer. Agora vendas mesmo também. Ali eu estou com um produto encalhado, digamos que esse produto aqui está lá parado e ele não sai. Eu tenho uma última peça que ficou de uma coleção, é uma última peça que ficou de um fornecedor. Esse produto está ali, usa essa escassez. Você pode fazer um post como última, última peça, super promoção, é, acabando com estoque, algo nesse sentido. Isso vai trazer, só que ela tem que ser real, né? não pode ser última peça e todo mundo que comenta você colocar, não me chame direto, chame direto, chame direto, chame direto. Então você já pode fazer já a chamada para ação na descrição, Tá? Você já pode colocar preço quando você for fazer essa ação. Ali eu vou usar preço sempre na minha postagem? Depende. Se você quer testar um produto para saber se esse produto vai vender ou não, não use, não use preço ali. Você pode deixar sem preço para ver se a pessoa vai te procurar e se vai criar essa necessidade. É um produto que a pessoa quer e é interessante para ela. Se você quer já fazer a venda, já é um produto que você já tem, já deixa o preço, tá? já coloca o preço para a pessoa já ver aquele, aquele valor e ela já comprar de você. Então utilize essa, essa, essa estratégia, da escassez é muito legal, muito legal mesmo e gera a necessidade da pessoa comprar. Uma outra questão muito interessante, muito interessante é você criar um relacionamento com o seu cliente. Muita gente fala, Lê, como que eu vou criar um relacionamento com um cliente que vem de marketplace? Como que eu vou criar um relacionamento com um cliente que eu nem falo com ele? Então você vai começar a falar com o seu cliente, você vai começar a falar com ele via WhatsApp, por exemplo, e você vai ter ali, por exemplo, oh, acompanha o nosso Instagram pra você ver mais modelos, olha que legal que saiu no nosso Instagram, ou, ou até mesmo, tipo, pensa num stories da pessoa, você tá embalando o produto daquela pessoa, e aí você faz um stories dizendo, olha fulano, seu produto já tá a caminho, cobre o endereço ali, e aí você fala na mensagem do WhatsApp pra pessoa, fala, olha, fiz uma postagem hoje do seu produto sendo enviado, Apo acompanha lá no no... É, no no Instagram, é lógico, eu vendo produtos eróticos, toma cuidado, né? Você não vai expor o nome da pessoa, né? Olha, Robertinho, tá chegando aí o teu. Então, toma cuidado é, com isso, mas a maioria dos nichos isso vai servir. Imagina você, como comprador, acabou de comprar, tá recebendo uma. Ó, oh, olha lá, fiz um post pra você sobre a sua encomenda que tá saindo. Pô, legal! E aí, automaticamente, essa pessoa vai seguir o teu perfil. Não façam perfis privados. Se você tem um negócio, não faz perfil privado. Ah, mas o concorrente vai me copiar. Você acha que ele vai vir do, do, do Instagram dele te seguir, se ele quiser ver o que você tá fazendo? Não, ele já vai vir, ele já vai conseguir ver. Você não vai conseguir se ocultar, ficar, ficar escondido ali dentro. Do... Não, não dá, tá? Não tem como isso. Então, já deixa o perfil aberto. A pessoa veio, seguiu e já tá lá dentro, tá? Outra dica interessante, use hashtags. Quando você entra pra pesquisar alguma coisa lá no Instagram, aqui ó, deixa eu abrir o meu Instagram, ou Instagram, ou o que vocês quiserem chamar, não tem problema. Aqui, esse botãozinho de pesquisar aqui, você coloca hashtags aqui em cima, ó, tá vendo? Então você coloca hashtags, ó, digamos que eu vendo a coisa de pet ó. Você vai colocar aqui, por exemplo, você vai colocar pet, ó. ó, por exemplo, aqui ó, eu coloquei pet shop, ele vem sugestões de pessoas, tá, de fotos que utilizaram a hashtag pet shop, então se você usa para moda, se você usa para militar, se você usa, cara, coloque o hashtag, é muito, muito, muito forte isso, e você vai trazer seguidores, que, que não que não tinha que não existiam dentro do seu negócio então utilize as hashtags corretas que sejam pertinentes ao produto para você aparecer junto com essas hashtags pesquise aí as hashtags mais utilizadas pelo seu segmento que fazem mais sentido para o seu negócio então você vai trazer um público legal utilizando a hashtag a hashtag inclusive serve para você procurar fornecedores então se você tem um atacado lembre de utilizar a palavra atacado na hashtag que vai ter gente que vai procurar, mas você também pode procurar como hashtag distribuidor de alguma coisa, hashtag distribuidor da sociedade, hashtag distribuidor de moda, hashtag distribuidor de roupa, hashtag distribuidor de acessórios hashtag distribuidor automotivo, hashtag atacado, então faça essa pesquisa dentro do Instagram ali, você vai encontrar vários várias, várias pessoas que trazem o hashtag atacado, hashtag distribuidor, e você vai encontrar fornecedores também, ou você vai ver como que os seus concorrentes fazem na maneira do atacado, como que você vai usar isso, tá? Então utilize, essa forma do hashtag você pode utilizar até no Google, se você colocar lá é, Instagram atacado e na cidade tal, ou Instagram atacado de tal coisa, ele vai trazer essas pessoas que utilizam o termo atacado no seu nome, então você vai encontrar fornecedores, tá? Um outro ponto, finalização da compra, ler como que o meu cliente finaliza a compra, aí você vai identificar a melhor forma comercial para fazer isso, então, meu ponto de vista: tá? você vai se, se configurar lá e fazer uma conta no MoIP, no PagSeguro, na EAP ou utilizar a tua conta do Mercado Pago, não tem problema nenhum. Você consegue gerar links, mandar links para o e-mail da pessoa, para a pessoa fazer o pagamento. Então, isso é uma forma de já receber. Digamos que você tem uma condição, pô, ali eu tenho uma condição aqui que não está tão interessante eu jogar para minha loja ou jogar para o Mercado Livre da vida. Então eu tenho lá sete mangos de entrega, eu consigo dar frete grátis se o cara pagar no meu meio de pagamento. Então você vai e manda um meio de pagamento seu mesmo. Agora, se a pessoa te perguntar às vezes, ah, você tem anúncio no Mercado Livre? ou você não tem tanta, você sentir que a pessoa está com um pouco de medo de comprar, pode mandar um anúncio no Mercado Livre, às vezes mandar um produto seu lá dentro da B2W, se você for Buy Box Única, dentro do Magazine Luiza, dentro de, é, do Carrefour, algo que vá usar o peso dessa marca para você converter essa venda. Então você também pode fazer isso. Ah, eu pago comissão sim, então veja certinho se vai compensar você mandar para lá. Mas a pessoa está com medo, ela não vai comprar às vezes se você mandar um meio de pagamento teu. Ah, eu, pô, a pessoa está super tranquila, aceitou fazer até depósito para ganhar desconto. Sem problema nenhum, vai lá e faça por desconto. Então isso, ah, como que você dá essa confiança? No Instagram ali, depoimentos dos seus clientes, mostrando essas situações do dia a dia, olha fulano, sua encomenda tá saindo, olha que bacana, teu negócio tá voando aqui, já deu certo, pô, pedidinho de meia hora atrás, ó, aqui já está sendo postado. Então você trazer essa segurança nos seus stories, na sua postagem são muito interessantes, tá bom? Então, mais uma vez, para não alongar, eu vou encerrando por aqui, lembrando você que todos os dias de segunda a sexta-feira eu faço lives ao meio-dia no meu Instagram, arroba Alexandre Nogueira, você vai ver uma foto que eu estou fazendo assim, ó. então tá aqui embaixo do vídeo também o meu Instagram para você poder seguir e dia 27 de outubro, Profissão E-Commerce Conference, então não fica de fora do nosso grande evento, Alexandre Nogueira, Alex Moro e Gilmar Teobaldi tá então não fique de fora o link tá aqui embaixo